Para celebrarmos e pedirmos a Deus mais uma vez que ilumine os passos de todos nós, num dia muito especial, num dia que nós estamos também comemorando o aniversário do pastor Ailton. Eu tive a satisfação de conhecê-lo, pastor. O senhor lembra muito bem, alguns anos atrás, através do ex-governador Eduardo Campos, que era seu amigo, que tanto Gostava de vir aqui e que tinha um apreço muito grande por essa igreja e por todos nós. E ao longo desse tempo de nossa convivência, eu tenho tido a oportunidade de aprender muito com o senhor. De conversar muito. E termos a oportunidade nessas conversas de sabermos que temos uns desafios muito grandes. Desafios de enfrentar esses momentos que o Brasil passa, que todos nós passamos... Desafios que nos remontam a ter que trabalhar muito, trabalhar para melhorar, melhorarmos a educação, a saúde, a segurança, a infraestrutura, enfim, melhorar a vida do nosso povo. Mas eu tenho ouvido muitos pernambucanos e eles têm me dado muito apoio, pastor aí. E eu não tenho dúvida que com a ajuda de todos nós, com a ajuda de Fios, eu tenho certeza que... Vamos poder vir muitas vezes aqui, celebrar não apenas o seu aniversário, mas celebrar a vida, celebrar a esperança e celebrar a Deus, que eu tenho certeza que está iluminando a todos nós. Parabéns, pastor, que Deus nos acompanhe. Vamos continuar orando por Pernambuco cada vez melhor. Um grande abraço. Você está depositada em Cristo e eu não vou olhar a basura deste mundo. Rede social é lixo, é ninho de urubu, é basura. E eu tenho a minha Bíblia para dobrar o joelho e ler ela e falar com Deus e dizer, Deus, tu és maravilhoso. Você viu, pastor? Não, não não. O senhor não viu, viu não. Olha, é porque não quer nem ouvir. Você se cale...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 Você fica sem orar, você fica sem ler a Bíblia, sem cantar, como eu gosto, irmãos. dentro no meu birô em casa, hoje eu estudando a Bíblia e passei o dia todinho, escutando ali. Cada hino que a lágrima descia, eu disse, glória a Deus. Não seja medíocre.